A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com um flagrante impressionante de bandidos em fuga de uma favela na Zona Oeste do Rio. Ali nas proximidades de Jacarepaguá, namoradores e motoristas ficaram cercados por vários criminosos fortemente armados. Genilson Araújo, que situação absurda, hein? Bom dia. Uma situação... Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula e bom dia a todos. Uma situação mais que absurda, uma situação aterrorizante para essa comunidade que nós estamos vendo agora na tela. Essa é a comunidade Batomuxa ela fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E essa comunidade, Chico e Ana Paula, ela vem sendo alvo de uma disputa feroz já há um bom tempo entre traficantes e milicianos. Nós mostramos agora há pouco, né? vamos ver as imagens do momento em que os bandidos, após tiroteios, durante a madrugada inteira, se puseram em fuga Olha só, você vê, olha Eles fecham a rua Cândido Benício Que é uma das vias mais movimentadas aqui da Zona Oeste Fortemente armados Chama a atenção a quantidade de armas Passam também a pé cruzando a rua Cândido Benício Parando o trânsito completamente Por quê? Porque eles estavam fugindo em direção a outra comunidade Que é a comunidade da Chacrinha E de acordo com relatos dos moradores Esses tiroteios vêm acontecendo frequentemente Desde as duas horas, duas e meia da madrugada a situação realmente é crítica, olha só você está vendo aí à direita, a comunidade da Chacrinha e à esquerda dessa avenida aí principal, a comunidade Batomucho, então o que acontece é uma disputa, a polícia militar diz que tem ciência dessa disputa dessa verdadeira guerra que acaba fazendo com que toda essa população, todas essas comunidades fiquem reféns, nessa né? essa população fique refém desse estado de coisas olha só, imagens do momento em que eles trocam tiros, chama a atenção também o armamento, armas de Grosso calibre, muito fuzil, muita pistola, realmente uma situação muito tensa. Essas duas comunidades até agora não voltaram à rotina, as pessoas estão receosas, com medo de sair de casa para as escolas, com medo de sair de casa para o trabalho e esse momento é de muita tensão. A Polícia Militar informa que vai fazer uma operação, inclusive com um batalhão de operações especiais, nessas duas comunidades. Chique Ana Paula. Olha, Genilson, eu não me lembro dessas comunidades no Rio terem uma época de paz. Estão sempre com guerra, sempre com tiroteio, mas até para uma região tão acostumada com a violência. Isso que se viu aí hoje de manhã foi demais. Bem de manhã, olha, quantidade de bandidos circulando fortemente e armados. Gente com fuzil, mano, olha aí. Pelo meio ó, da rua, no momento que as pessoas estão saindo para trabalhar, para ir para a escola. Você imagens... viu tomando fuzil do outro ali? Olha aí, imagens agora ali de dentro da, da favela. Impressionante. Voltamos a falar da violência na zona oeste do Rio de Janeiro. Você viu aqui na abertura do Bom Dia Brasil aquele flagrante de bandidos fortemente armados numa favela ali da região, inclusive andando pelo meio da rua com fuzis. Nosso Globocop continua sobrevoando a área. Genilson Araújo, qual é a situação por aí agora? Bem, Ana Paula, aos poucos, os moradores da comunidade Batomushi, aqui em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, saem de suas casas ainda muito assustados, ainda comentando a respeito do verdadeiro drama, né? Que foi esse intenso tiroteio é, que nós acompanhamos nas primeiras horas da manhã. Olha só, vários carros foram atingidos, né? A gente percebe aí que vários carros foram atingidos pela quantidade de tiros muito grande disparados é, pelos bandidos. Nós temos imagens, nós colhemos imagens mais cedo desse tiroteio aqui na comunidade Batomus, repito, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa comunidade é alvo de uma disputa encarniçada, de uma disputa feroz entre milicianos e traficantes. Isso já ocorre já há muito tempo, há vários meses. A gente tem imagens assim do momento em que foram disparados muitos tiros. Depois desse confronto que durou boa parte da madrugada, já no início da manhã, os bandidos fugiram nesses dois carros que você vê aí. E o que acontece? Cruzaram a rua Cândido Benício, que é uma das principais vias aqui de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, fortemente armados, e fugiram em direção à Chacrinha. Nós temos informações de que um miliciano foi atingido por tiros. A polícia militar informou que vai fazer operações aqui nas duas comunidades, tanto na Chacrinha quanto na comunidade Batomux. Mas nas primeiras horas, logo agora no início da manhã, o que aconteceu? Está havendo um reforço no policiamento principalmente na rua Cândido Benício, nos acessos às duas comunidades, a Chacrinha à direita e o Batomushi à esquerda do nosso vídeo. Ana Paula e Chico. Obrigado, Genilson, falando aí do Globo Cop sobre mais esses flagrantes de violência no Rio de Janeiro, cuja segurança se encontra sob intervenção do Exército das Forças Armadas.